Cara, sabe uma opinião que eu tenho que é meio controversa? É que eu acredito que, no fim, não sei quanto tempo vai demorar isso. Pode ser dois mil anos, pode ser 500 anos, pode ser 200 anos. Mas eu acredito que a tendência natural da organização política do homem é um pouco comunista. E sabe por que, que eu acho isso? Porque eu acho que a gente vai chegar numa produção de tecnologia tão forte onde a gente vai ter robôs com a capacidade fisiológica tipo, do corpo melhor do que o nosso, uma inteligência artificial melhor do que a nossa e aí nesse momento a gente vai ter uma alta de produtividade na sociedade tão grande que os recursos não vão ser mais escassos. E aí a gente vai precisar de um outro sistema para alocar recursos para a população e isso pode formar um tipo de comunismo. Né? é Você acabou de ler, de, de fazer uma leitura do seu jeito particular do texto do Marx, do que está nos Grundrisse que até esqueci o nome, é, sobre a questão da... Esqueci o nome desse texto que ele fala exatamente sobre isso aí que está falando. É. Né? Que que é, que é uma sociedade guiada é, guiada pela ciência, vamos dizer assim, né? basicamente, né? Em que em que as máquinas iriam tomar iriam... Se tem máquina que faz exatamente o que a gente faz, até melhor, com a melhor conheci... inteligência, por que, que a gente é necessário então, para produzir? Então, é, mas algo? você precisa cortar a cabeça do, do do imperador antes, ou seja. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, é o Cromwell, ele ele, ele faz a Revolução Puritana em 1640 e 40 e pouco na Inglaterra e que abre as condições políticas para, para a Revolução Industrial, que acontece 30 anos depois. E ele teve que cortar a cabeça do rei, porque ele perceber que o rei ele era um empecilho ao progresso da Inglaterra, né? Então ele... ele Matou o rei. Matou o rei. É... A questão hoje é essa. Quem vai cortar a cabeça do rei, né? Acho que esse é o X da questão hoje, né? Porque quem vai cortar a cabeça do Wall Street, por exemplo? É. Do complexo industrial militar. Eu acho que esse que é o X da questão hoje, né? É quem, vai, quem vai enfrentar isso, quem vai, que vai cortar essa cabeça, porque eu acho que já existem condições objetivas no mundo para que ninguém passe fome. Mas é verdade. Sabe? Existe tecnologia no mundo o suficiente, técnica suficiente para ninguém é, para ninguém sentir frio mais, ou seja, dentro das suas casas. Seja, existe tudo. Para dar condições sobrevivência E existe também todo mundo. e nunca esteve no mesmo lugar, no mesmo na, na mesma época histórica tantas pessoas com capacidades intelectuais distintas e altíssimas, vamos dizer assim, do ponto de vista intelectual. Uhum. Assim, tá tudo aí só que o sistema político ele ele, ele ele ele funciona em desarmonia com isso que está aqui, ou seja, existe uma contradição aí que somente a emergência de, de algo novo que para mim é o socialismo, entendeu? sabe? É, pode vir pode pode vir a, a como uma mudar essas distorções mudar não, não, muda, não é mudar essas distorções mudar é, é superar essas e criar outras distorções, né? porque é assim que a que a sociedade funciona. De, nós nós nós somos uma uma a gente arruma um problema para achar mais três, é né? Eu, é, é, é, uma, é uma coisa meio, meio licença poética, que eu sempre, falo, eu sempre falo sobre isso, né? Então, a gente... Qual que é a arte da, a arte da, da governança, a arte do, o que, que é o socialismo na, na prática, né? vamos é, Colocando as coisas dessa forma. Eu acho que aqui está o reino da, da, da necessidade, quer dizer, as pessoas têm que trabalhar porque precisam trabalhar e tal, essa coisa toda, né? Tem que sobreviver, né? É, e aqui está o reino da liberdade. Então, as pessoas, elas são livres, elas são... Nunca existiu e tal, mas é uma, mas é uma abstração. E aqui existe um caminho, né, De pode demorar milhares de anos. Esse caminho é marcado pelo quê? Pelo salto de um ponto de desequilíbrio para outro ponto de desequilíbrio. Na medida que nós conseguimos planejar, planejar esse salto de um ponto de desequilíbrio para outro, é porque nós já alcançamos um nível de desenvolvimento maior do que o anterior. Eu acho que aqui é o socialismo. Quando nós conseguimos construir conscientemente, conscientemente o nosso futuro, nós estaremos diante, do, di, diante do, de uma formação econômica social superior, que, na minha opinião, hoje, quem quem encarna isso muito bem é a China. E no último capítulo desse livro, inclusive, eu, tra, eu trato dessa questão da de como que a China consegue hoje ser uma sociedade, um Estado capaz de capaz de projetar o teu futuro e capaz de projetar, não só descobrir qualquer é ponto o próximo ponto de desequilíbrio, mas projetar como vai é saltar daquele ponto de desequilíbrio. Ou seja, o negócio é muito mais profundo, monarca do que meramente... É, caricatura, sabe? Nós tentamos humildemente sair do simples e pro complexo, né? E esse livro aí é, é, é, um, é parte desse esforço, né? Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks, agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada, segue a gente lá.